que você percebe que a loja física esse contato ainda está muito no nosso ser humano, né? Isso é muito bom. A rede grande ela tem uma, eu penso assim que ela tem uma visão um pouquinho diferente. Embora está todo mundo mudando, porque hoje veio a internet e todo mundo achou que tudo para a internet, não era assim mais ou menos, que as pessoas não queria mais. Mas hoje você sente que as pessoas continuam e quer esse atendimento. A satisfação de você estar aqui, de você conversar, de você negociar, de você fazer o trabalho. Então a gente percebe que, mesmo jovens, essa semana a gente teve, sábado foi, veio um casal aqui pela primeira vez na loja. E ele veio através das nossas redes sociais. Ela diz que segue a gente. Uma Ketlin, eu não acho que é. Muito simpática, jovenzinha mesmo, né? Vai casar, né? E alguém comentou com ela sobre a nossa venda programada, veio conhecer a loja, né? que falou porque a gente quer ver, a gente quer sentir, porque a gente pela internet, se olha, olha e não é a mesma coisa. Então isso, sendo um jovem falando, é muito legal. Motiva a continuar e fala, nossa, eu tenho que melhorar mais ainda. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais para que as pessoas que cheguem aqui, realmente tenham vontade de voltar aqui. né? Então, realmente eu falei, eu comentei com os nossos colaboradores hoje que é o Luiz e o Júnior, né? E aí o Júnior falou assim, mas é, ela teve aqui, eu conversei com ela e eles voltaram. E ela trouxe o um noivo para conhecer a loja, para ser só onde rolande, mas não conhecia a nossa loja ainda. Né? E, e é importante que viu na rede social e veio para cá. É, então, isso que você percebe que a loja física, esse contato,